Existe uma fórmula mágica que faz assim você multiplicar os seus looks? Não! Mas existe estratégia e criatividade, e eu vou mostrar aqui que todo mundo pode usando essas duas técnicas. Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu sou consultora de estilo especialista em armário inteligente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Eu estou no Pinterest, Facebook e Instagram também. Tem muito conteúdo por lá. E se você ainda não se inscreveu neste canal, não perde o tempo. Se inscreve agora, aproveita e já curta esse vídeo, que eu sei que você vai adorar. Ativa o sininho também para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. Bom, tem muita gente que quer né, comprar muita roupa, pensa que ah, eu não tenho nada no meu guarda-roupa, eu não tenho nada para usar, eu não tenho nada para vestir. E a realidade da maioria dessas mulheres é que elas têm sim. O problema é que elas não conseguem criar, né, fazer looks mais criativos, produzir looks mais elaborados ou mesmo multiplicar né, o que já tem lá, usando de uma outra forma, simples assim. E a verdade é que você não precisa ter um guarda-roupa muito grande e também não precisa ter um guarda-roupa tão compacto. Na verdade é que você precisa de um guarda-roupa inteligente que seja adequado para o teu lifestyle e seja completamente a favor do seu estilo pessoal. Senão eles vão brigar, você e o seu guarda-roupa. Eu resolvi trazer essas técnicas para vocês entenderem que qualquer pessoa com criatividade ou sem criatividade, com informação de moda ou sem... Pode sim multiplicar os looks. Você não precisa ser uma pessoa super criativa, ter um estilo super fashionista para conseguir multiplicar os looks. E detalhe, você também tende, quando você tem um guarda-roupa desses que eu vou mostrar para vocês já já, você tende a deixar os looks com a tua cara, tá? E assim, eu vejo muita gente fazendo, né, uma peça três looks. Dá certo? Muito. Você consegue explorar até mais do que você precisa. Mas dentro daquilo, você consegue usar tudo? Essa é a questão. E hoje eu vou explicar e eu quero muito que vocês não copiem este guarda-roupa, porque ele é um guarda-roupa para você se inspirar, tá? É, vocês sabem que eu odeio listas prontas de internet, você tem que ter essa peça, tem que ter x peças, eu trago aqui o que fica o que vai tornar a tua vida mais fácil, o que vai tornar a tua vida descomplicada e a partir daí você vê se funciona para você. Esse tipo de guarda-roupa costuma funcionar para a maioria das pessoas, porque? eu consigo colocar cor, eu consigo colocar estampa, eu consigo colocar peças básicas e peças também que tenham alguma modelagem diferenciada. Primeiro, a gente vai começar né, pela base. A escolha dessa base de peças é muito importante, mas assim, muito mesmo importante, quando você vai começar a pensar em criar um guarda-roupa inteligente e né, para multiplicar os looks. Quando você tem um guarda-roupa que tem né, uma base legal, mesmo que for sim, peças bem básicas, peças simples, você consegue incluir aí essas peças mais criativas que vão deixar o teu look com a tua cara. Que vão deixar o teu look mais sofisticado. Então, se atente a isso. É muito legal pensar numa blusa de babado, numa blusa de seda toda estampada, numa calça com recortes, toda diferente, mas você também precisa ter essa base, tá? É a base que vai te sustentar aí para você conseguir multiplicar todos os looks de forma bem simples e descomplicada. Bom, já quero desmistificar aqui também que guarda-roupa é compacto, guarda-roupa inteligente, Você não pode ter estampa. Ah, é muito difícil multiplicar quando se tem estampa. Não, não é. Cores também, você pode colocar as cores, eu vou ensinar como colocar cor nesse guarda-roupa, tá? Não adianta você ter um arco-íris, sendo que você não consegue fazer ali o básico, né? Você tem lá o branco, o preto, o cinza, o bege, o marrom, o azul, azul royal, roxo, pink, vermelho, amarelo, verde e aí você não sabe combinar nada com nada, acha que vermelho e, e verde não combina... E aí você fica, né, faz aquela salada de cores e você não consegue nem ao menos né, fazer uma combinação mais assertiva com mais de uma peça, com mais de uma cor. Então eu vou ensinar também a como colocar cor e como colocar estampa. Vamos começar então falando de cor. Não adianta, como eu disse anteriormente, você escolher assim um monte de cor. Tá? Se você tem, você já tem isso no teu armário, o ideal é você fazer um detox e ver as cores que realmente você gosta, as cores que realmente você usa, se sente bem, se sente bonita. Não estou falando de cartela, de paleta de cor agora, tá? Estou falando daquilo que você já tem e aquilo que você gosta de usar. Para ficar mais fácil, quando a gente tem esse guarda-roupa mais compacto, o que é legal é você começar com duas cores, tá? Uma ou duas cores, três, assim, no máximo, que você consiga... Uh, multiplicar esses looks de uma forma bem simples e rápida. Tempo a é dinheiro, pensa nisso. Então, vai ser muito legal se você tiver um guarda-roupa mais uh, com os tons neutros, mas se você conseguir incluir aí um rosa, um amarelo, um verde, quem sabe um verde, um, um lilás, um roxo, tá? Cores que você consiga depois... Né, que você goste muito para você conseguir depois fazer essa combinação de cores, tá? O que eu gosto e o que eu indico é são cores mais algumas cores mais para o pastel, né, aquelas cores mais então os mais apagados e uma cor mais vibrante. Né? Eu gosto muito do rosa que é mais apagadinho e do vermelho que é bem forte. Eu gosto daquele vermelho aberto. Falando então das das estampas, você pode sim colocar a estampa. O que eu mais vejo, e que eu vejo assim, que as mulheres têm problemas com isso, é quando tem aquele monte de estampa. Mesma coisa da cor. Você tem lá aquelas estampas também, estampas bem coloridas, e aí tem animal printing, né, a famosa oncinha, zebrinha, vaquinha, e aí você tem a cobra, tem o listrado, tem o floral, o floral miudinho, aquele floralzão, xadrez, e aí, né, você fica de novo com aquilo, é muita coisa, é muita informação, coisa que, se você está procurando agora, né, você está procurando definir teu estilo, criar o teu estilo, criar um armário inteligente, a última coisa que você vai precisar é de muita estampa e muita cor, não que você não vá ter, porque se você é uma pessoa colorida, não tem o porquê de você ter só branco, preto, cinza e bege, tá, eu sempre falo isso, mas, num primeiro momento, você precisa fazer um detox para você conseguir colocar as informações de modo que você quer, de um jeito legal, de um jeito bacana, que você se sinta bem e que você consiga multiplicar aí as suas peças. Então, as listras, por exemplo, são uh, muito indicadas, principalmente porque são estampas mais tradicionais e mais clássicas. Então, as listras, os xadrezes também ficam bem, os florais, aqueles que não são muito gritantes... Né, que não são muito coloridos para você conseguir inserir as cores ali tá então nesse guarda-roupa eu fiz duas escolhas tá eu coloquei um mostarda um amarelo como o como a cor né é, como uma cor mais assim vibrante e as listras como estampa tá então você vai ver que ela, esse guarda-roupa não grita né não vai chamar assim muita atenção em relação à estampa, cor, porque é um guarda-roupa base. Depois a gente começa a acrescentar a, as informações de moda e aí você começa a acrescentar conforme o seu estilo pessoal. E aí eu vou colocar na tela para vocês verem. Esse guarda-roupa aqui ele tem de 25 a 26 peças, eu não, não lembro direito, mas assim, não importa muito a quantidade, tá? O que eu quero que vocês entendam é que dá para fazer muita coisa com esse tipo de guarda-roupa, com poucas roupas. Tá? E aqui eu montei um guarda-roupa basicamente de inverno, né? outono-inverno. Então tem aqui um body, um cropped, tem as camisetas, olha a listra como vem aí. Tá? E mesmo na camiseta básica branca, você consegue notar aí que tem uma estampa. Também pode ser uma camiseta preta, pode ser uma camiseta rosa, cor que você desejar. E eu também coloquei aqui né, a camisa. Duas camisas, uma branca e uma amarela, olha só como já tá entrando aí a cor. Um tricô também amarelo, né? Um lima, na verdade. Um outro tricô branco e preto. Os casacos de lã preto e cinza. Calças, né? Uma calça jeans, uma mais soltinha e uma de alfaiataria também, nesse tom, né? Amarelo, mostarda. Sai, olha aqui o animal print também, tá? Que eu coloquei. Vocês vão ver que não grita, tá? Não é uma coisa assim que vai sair muito de... Vai te deixar com cara de uma mulher muito exuberante, uma mulher muito básica. Aí é um mix de estilo, tá? No Mesmo guarda-roupa, é possível sim fazer. A gente pode até fazer isso em outro vídeo, né? Sobre mix de estilos. Aqui também temos duas, é, dois vestidos pretos, a gente tá falando de inverno. Então, lembra? Peças base. Lógico que você pode ter um vestido verde, um vestido laranja. Tem tons que estão é, muito em alta, tipo terracota, é muito bonito. Mas aqui eu quis colocar o preto só para vocês entenderem a base de um guarda-roupa inteligente. Também temos aqui os calçados. Aqui eu não quis colocar nesse primeiro momento salto, tá? Mas essa botinha facilmente poderia ser um salto, a sapatilha um escarpão. Não vejo problemas um tênis branco, que também vai com tudo, ele combina, é muito mais fácil você combinar um tênis branco. Duas bolsas, uma bem pequenininha e uma grande, uma maxi bolsa, que já tá voltando, né? Já tem tá uma tendência aí que eu acho que para os próximos meses ou o ano que vem, talvez, a gente já veja muito forte um cachecol com um xadrez, olha aí, mais uma estampa, que é um clássico, né? Esse esse xadrez. Uma touca e um óculos um óculos de sol. Então, olha aí. Esse é um guarda-roupa base. Que a gente vai fazer aí, ó. Uma porrada de combinações. Vamos começar com a primeira, então. Aqui nós temos quatro looks. Olha que interessante. São quatro looks. Que a gente consegue comunicar aí. Cor, modelagem, estampa, textura. Os acessórios também a gente consegue variar bastante. Olha quanto look são quatro looks, com, olha, com duas calças jeans, né, três, né, que tem a, a preta, né, que é, é uma calça um pouco mais soltinha, quase uma wide leg, tem a calça de alfaiataria mostarda, né, e aí, ó, tem a estampa, o listrado e o tricô também, né, nessa cor mais, uh, mais para amarelado. Então, a gente tem... Uh, essa blusa também que eu acho muito legal, que tem a manga bem largona, então a gente já consegue aí nesse primeiro momento colocar também uma manga diferente, tá? É... E aí, né, olha só, casaco que dá pra ir tanto com o segundo look quanto com o terceiro look ou quarto look. Então é uma combinação assim, vou falar que infinita, né, porque... Mas dá pra fazer muita coisa. Com pouco. Poucas peças. Então aqui tem um tom mais sóbrio, que são os vestidos e saias, tá? Que é uma combinação, uh, eu diria assim, mais para um trabalho, né? Uh, a gente tem esse vestido que é mais justinho, mais quente ao corpo. E você consegue colocar os casacos, que ficam bem legais. Pode colocar também um tricô, mesmo que fechado por cima, porque vai parecer uma saia. E aí, gente, nos pés, vai depender muito do estilo de vocês. Se vocês quiserem fazer um estilo mais casual, um estilo mais arrumadinho, ou quiser colocar um salto também, eu falei no início, também pode. Olha só, aí a gente também tem, só nessa imagem, a gente tem duas estampas. Né? Precisa ter aquele monte de estampa que você nem sabe o que é. Às vezes você olha e fala, nossa, eu não sei, parece que uma criança desenhou, alguém fez a estampa, sabe, e colocou no tecido e vendeu. De tão misturado que é. Às vezes você nem precisa disso. Tá? Você pode colocar isso em estampas muito mais leves, mas uh, eu diria tradicionais, não no sentido daquele tradicional chato, antigo, mas de uma coisa que é atemporal. Acho que, são, acho que fica mais fácil assim. Estampas atemporais. Olha só também, temos a, sainha de, a saia midi de oncinha, que você também pode colocar por cima do vestido, que ele vai criar o que? A ilusão de que é uma, um top. Tá? Então o vestido também é super... Versátil, não acho que o vestido você usa só de uma forma, porque olha aí, você consegue multiplicar de várias maneiras. Uma peça única, hein? E para fechar um pouquinho mais de cor também, temos aí, né, a base preta com, os, com as cores, né? Com o tricô, que é o lima, e a camisa, que é amarela. A gente tem aí o gorro, tem as bolsas. Olha só como a sainha aqui da, combina com a camisa, ela também combina. Com a blusa de manga, né? Sino. Os sapatos também estão combinando. Mesma bolsa. Assim, é o mesmo guarda-roupa. Então, eu fiz esses 12 looks. Olha só, são só 12 looks. Mas a gente poderia aí colocar uma infinidade de looks. A gente pode misturar muito ainda. Vai depender muito do estilo de cada uma. Então, aqui eu tô mostrando pra você que você, sem informação nenhuma de moda, só com o que você tem no guarda-roupa, hoje, você consegue fazer isso. Você consegue transformar e dar vida aos seus looks. Você consegue multiplicar e ainda ser uma mulher bem vestida. Dentro do teu estilo. Com autoestima elevada. Sem, sabe, ficar preocupada se tá bem ou não. O que, que as pessoas vão falar. Com autenticidade. Isso é muito importante. Então eu gostaria muito que vocês treinassem, tá? Porque isso vem com o quê? Com treino. Gente, é mão na massa. Então com essas coordenadas, com essas estratégias que eu te dei hoje nesse vídeo, já vai ficar muito mais fácil se você quiser mesmo multiplicar os looks que você já tem no teu, um look né, com as peças que você já tem no teu armário, vai ficar muito mais fácil, e se você quiser realmente ir mais a fundo, entender melhor o teu estilo pessoal, eu sugiro que você reserve um dia da semana, não precisa ser toda semana, um dia que você estiver muito inspirada, que você estiver tranquila, pega uma taça de vinho, um suco, um refrigerante, sabe? Fica bem tranquila, põe uma música legal e começa a provar os looks. A partir disso, olha... Olha o vestido, eu tenho um parecido. Será que dá para colocar uma saia por cima? Como é que fica? Nossa, ficou legal. Ou não, só que eu não gostei e não vou usar de forma alguma. Pronto, você já sabe que nunca mais precisa fazer aquela combinação. Fica muito mais fácil. Eu queria muito ajudar, não só você, mas todas as pessoas que precisam ouvir isso. Então, eu preciso muito da sua ajuda. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Que precisa saber, entender melhorar mais o seu look, multiplicar os looks com as peças que já tem no guarda-roupa e transformar isso num guarda-roupa inteligente. Então compartilha. Não seja uma mulher que retém informação, seja uma mulher que empodera outras mulheres. Gostaria muito também que se você ainda não curtiu esse vídeo, curte. Curte, se inscreve, se não se inscreveu, ativa o sininho, tá? Isso ajuda também o meu canal e é muito importante porque vai levar essa informação para o maior número de mulheres que a gente conseguir. Eu fico, gente, lá nas redes sociais, no arroba Marcela Damaso, mas a gente volta em breve com mais vídeos e mais conteúdo de moda. Até lá!